que é igual ao capital que multiplica 1 mais taxa elevada ao tempo, onde I é a taxa de juro e o N é o prazo de aplicação. Então aqui eu tenho o juro composto representado nesta forma aqui de curva que ela é uma exponencial. Essa linha da abscissa é o nosso período, o nosso tempo essa linha na ordenada é o nosso montante. Muito bem. Então veja, interessante sempre, nós saímos dessa relação primeira aqui, ó, que o montante sempre vai ser igual ao capital que multiplica 1 um mais a taxa ao mesmo tempo. Essa relação aqui é fundamental, daqui a gente vai tirar o valor do montante, daqui a gente vai tirar o valor do N, do prazo, daqui a gente vai encontrar a forma para a taxa, Tá? então vamos imaginar que nesse momento aqui eu quero calcular o capital, o que, que eu vou fazer? eu vou passar para o primeiro membro dividindo, por isso que eu fiquei com capital é igual a montante dividido por 1 mais i elevado a n, né? de onde vem essa relação matemática? essa relação matemática vem da formulina do montante, show de bola Agora, para cálculo do período, veja, também é a mesma forma, montante é igual... A cap... Onde que está o período? O período é o tempo, aquele nzinho lá, né? Pô, como é que eu vou... Você já viu aquela relação lá de logaritmo, né? No, no primeiro ano ali, ó. Como é que, eu vou... Como é que eu, vou... eu vou fazer com que esse n saia daqui? Eu vou ter que aplicar a propriedade seguinte, ó. É, eu vou pegar esse capital, passar para o primeiro membro dividindo o montante e eu vou ficar com essa relação, porque eu quero encontrar aquele n ali, ó. esse n que está no expoente. Então eu vou aplicar logaritmo nos dois lados, né, do meu, no primeiro e no segundo membro. Então você vou dizer que esse cara aqui é log de m dividido por c, que é igual... Aquele n, quando eu apliquei o logaritmo pela propriedade dos logaritmos, aquele n desce aqui na frente. Ó. Então ficou n que multiplica log de i mais 1. Então, o que, que eu quero? Eu quero conhecer o tempo, o período. Então, o que, que eu vou fazer agora? Vou pegar esse log de 1 mais i, ele vai passar dividindo. Logo, você tem aqui que n é igual a log de m dividido por c, montante de dupla capital, dividido por logaritmo de 1 mais i. O que, que é a taxa? A taxa é esse nosso I, esse nosso I interno aqui. ó. Então, o que, que eu vou fazer? Como eu fiz agora há pouco com o, o período. Eu vou pegar esse capital, vou passar dividindo o montante. Eu ficou montante pelo capital, que é igual a 1 mais I elevado a N. Se eu quero tirar, né, eu quero encontrar a, a taxa, eu vou encontrar a raiz enésima do lado esquerdo com a raiz enésima do lado direito. Né? Logo, como aquilo era é expoente que eu fiquei com radical, eu consigo eliminar o radical desse segundo membro. Se eu quero encontrar a taxa, então, eu vou pegar esse menos um, vou passar para o lado esquerdo, ele vai passar a sinal negativo. Então, eu fiquei com quem? A taxa igual a raiz enésima do, da divisão do quociente do montante pelo capital, menos um. Legal, a taxa, o tempo. PV, quer dizer, valor presente. Lê o contrário, ó. Valor presente. PMT é parcela. PMT, tá? FV, ó, valor, valor futuro. né Então, aqui tá o valor presente, que é o capital. Aqui tá o valor futuro, que a gente lê montando. Teclinha N é o período, a taxinha, a tecla I é a taxa. O valor presente... Ou a parcela periódica, payment, né, que é a parcela. Eu liguei minha calculadora, eu dou esse comando, F fim, ó, F fim, quer dizer, apaguei todos os dados, que eu estou limpando a memória dela, e F reg, quer dizer, eu estou pagando os registros que ela tem. Calcular o montante de um capital de 10 mil, aplicado a juro composto de 2%, ao mês, durante 3 meses, 10 mil, eu tenho uma taxa de 2% ao mês, é muito importante você carregar aqui, ó, 2% a M, e eu tenho um tempo que é 3 meses, então meu N é 3 meses. Legal? Perceba que o que nós fizemos agora dentro da fórmula do montante do juro composto. Então, na fórmula do juro composto, eu vou dizer assim, ó, que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante vai ser igual. Quem é o capital? 10 mil. Quem é essa taxa? Essa taxa, eu vou dizer que ela é 2 centésimos ou 0,02. Né? Porque você pegou 2, dividiu por 100. Observação. Muito, muito, muito, muito, muito fundamental. A taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade. Se elas não estiverem na mesma unidade, você vai ter que deixar. Vai ter que achar uma maneira para te ajudar a fazer essa continha. Então, por, por enquanto, eu não estou usando a programação da máquina. Deixa eu puxar ela mais aqui embaixo. 1.02. É, eu vou... A, sempre que eu der um comando na máquina, eu tenho que apertar a teclinha Enter. Ó, esse, perdão, aqui eu estou deixando com quatro casas cima, Ó, Eu vou fixar com duas. 1.02. Então, eu coloquei 1.02. Agora eu vou elevar o cubo. Então o que, que eu fiz? Eu coloquei 1.02, apertei o Enter. Agora o meu prazo ali é 3 meses. Eu venho aqui e aperto 3, aí eu vou direto naquela fórmula. Pá, tá Ele já me diz que aquele resultado ali ó, é 1,06. Quer dizer, esse, né, essa base elevada à potência 3 é 1,06. Agora eu dou um Enter nele e agora eu vou repetir aquele cara ali que é o 10.000. Então eu vou pegar o 10.000. 10 mil e aperto vezes. Logo, o meu montante é 10.612,08, igual que a gente acabou de fazer aqui. Eu vim aqui deu o comando F fim, F reg, quer dizer, limpei todos os cálculos financeiros, todas as entradas e todos os registros dela. Como ela vai trabalhar na forma de fluxo de caixa, então eu vou pegar aqueles valores e vou colocar dentro da máquina agora. Ó. Eu vou pegar primeiro esse 10 mil. Então eu venho aqui e digo assim para ela: 0. Um, eu venho aqui agora é, é, e aperto, ele é, é o valor presente, é o meu PV. Então eu venho aqui nos botões da máquina e procuro onde é está o PV. Ó, esse cara aqui é o FV, opa, tá aqui o PV, então né, eu venho aqui e aperto o PV, pá, já coloquei esse cara de trabalho. Eu posso limpar o cursor, posso ele já tá gravado aqui dentro do meu PV. Tá? Agora eu vou colocar a taxa, a taxa é 2%, então eu coloco 2, o símbolo de taxa para mim é I, apertei no I. Agora ele falou que o tempo é 3 meses, o tempo para mim é N, então eu vou... Vou apertar lá 3 e venho lá no N. Logo, o que, que eu quero saber? Eu quero saber qual é o montante. Eu venho aqui e aperto essa teclinha aqui, FV. ó Qual a quantia colocada em um banco, a juro composto de 2% ao mês, durante 5 meses eleva-se a 40 mil. Gente, se eu coloquei uma quantia no banco, coloquei um capital, esse 40 mil aqui é o cara futuro, é o meu montante, ó. Então, o meu montante é 40 mil, a minha taxa, o meu I é 2% ao mês, e o N, meu período, é 5 meses, ó. A taxa e o tempo estão na mesma unidade, beleza? Não precisa eu fazer nada. Então, como eu falei para vocês, você pode pegar a Aquela equação primeira, ou você já pode pegar no capital. Porque o capital vai ser igual ao montante, dividido por 1 mais i, vai a n. E o que se faz? Só agora coloca os valores ali. Ó. Quem é o montante? 40 mil. Quem é a taxa? A taxa é 2%, então é 0,02. Quem é o tempo? É 5. Pronto. E agora? 1,02. É, Enter. Né? E agora eu quero elevar a quinta. Então eu venho lá. 5 elevei. aquele cara. Mas veja, eu tenho que dividir esse 40 mil por esse. Então, claro, pá, trouxe ele lá. E agora o que, que eu vou fazer? Agora, esse indivíduo aqui, ó, eu vou multiplicar por aquele 10 mil. Simples. 0, 2, ó. Enter 5, elevo. Tá? Então eu tenho, eu tenho esse resultado aqui. Agora eu vou pegar esse resultado aqui, vou trazer ele para o numerador. Ó, no meu numerador, ele representa. Claro que esse valor aqui deve ter mais casinhas decimais. Ó. Eu vou aumentar a minha quantidade de casas decimais só para você enxergar. Ó, tá? E pode ter mais aqui. Fix 6, fixe 8, sei lá. Tá? Então o cursor aqui vai me recomendar uma porção de casas decimais. Mas eu vou fixar ele com duas casinhas só, só para você enxergar que tem mais casas decimais depois desse 1 um aqui. Então eu tenho esse cara. Agora o que, que eu vou fazer? Agora eu vou multiplicar por quem? Vou multiplicar ele por 40 mil. 40, 1, 2, 3. Ó, deu meu resultado. 36.229,3. Ou na, na qualquer outra calculadora né, que você tenha ali, se quer fazer essa continha, também pode, né? Ó, outra calculadora, né? Então, você tem lá. É, faz a parte de baixo, que é 1.02, 1,02. É, deixa eu ver, ó, a teclinha para elevar aqui, ó. eu coloco aqui, elevei a 3, ó. igual, deu esse resultado. Agora eu quero o inverso desse cara, Não, ou pode pegar 40 mil e dividir por ele. Então eu pegar esse cara aqui e vou inverter ele. Ó. Inver... Achei aquele mesmo valor, agora esse resultado aqui eu multiplico por, quanto que era o valor? 40 mil, né? 40. 1, 2, 3, igual. 37 mil aqui, F, fim. Ó, o fim apareceu ali. Agora eu tenho que fazer F. Rec F. Rec tá. Limpei a tela. Então eu vou entrar com aquele 40 mil. Então eu coloco lá 40 mil no fluxo de caixa. Eu tenho que deixar ele negativo. E ele é o que? Ele é montante, então ele é FV. FV, Agora é o meu 2I e agora é meu 5. N, o que, que eu quero saber? Eu quero saber qual é o capital, eu quero encontrar o PV, ó. dá uma dedada ali, ó, 36, 2, 9, 9, moleza. Número 3, durante quanto tempo se deve aplicar 5 mil ou matar 7% ao mês para produzir um montante de... Então, o que, que ele me deu? Ele me deu o capital e me deu o montante. E ele quer saber qual é o valor do N. Ó, a fórmula do N é essa danada aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Depois, eu vou deixar para você fazer essa com a tua calculadora. Você vai fazer o logaritmo do montante dividido pelo capital, dividido tudo isso pelo logaritmo de 1 mais i. Legal? Então, o que você vai fazer? O montante é 11.200, divide esses dois, enquanto o logaritmo dele vai dar esse resultado. Desde que aqui, aqui, eu deixei ele com poucas casas decimais. Mas, usa a memória da máquina. Mesma coisa aqui embaixo, ó, o log de 1,07. Me deu, eu divido esse por esse encontrei 12 meses. Tá? Então, isso você vai fazer na tua calculadora. Claro que no braço ele dá um certo trabalho. Agora, vamos ver essa mesma conta agora com HP. Tá? Então, com HP agora. Então, eu vou dar o FFIM. Para todo exercício, mudei o exercício, eu tenho que limpar a parte financeira e a parte do máquina da máquina. Tá? Então, vamos lá. Então, o que, que eu vou entrar? Primeiro, eu vou entrar com o capital. Então, eu vou colocar lá 5 mil... Lembrando o fluxo de caixa, né, menos, esse cara aqui, é, Claro Screen, ele é valor presente, PV. Agora eu vou colocar aquele 11.260,96, 11.260,96, quem é esse camarada? Esse camarada aqui é o valor futuro, meu montante, FV. Aí eu tenho a taxa. Que taxa foi negociada aqui, né? Foi negociada a 7%. 7i. Agora eu venho aqui e aperto a tecla N. N. 12. Nossa, que legal. Número 4. Então ele fala assim, ó. Um capital de 7.500 aplicado durante cinco meses produziu um montante de 9.500. Oh, legal! Qual é a taxa mensal aplicada? Gente, ó. Coloquei o capital, coloquei o montante. Do latinho, sempre na esquerda, coloco esses valores. Qual é a fórmula? Lembra? O i vai ser igual a raiz enésima do montante pelo capital dividido por 1. Um. É, capital menos 1. Um, tá? Então, o que é o montante? Então, 1500. Quem é o capital? 7.500. Menos 1. Um. Então, eu resolvo essa raiz quinta, diminuo de 1 um, e multiplico por 100. Veja, a taxa que eu for encontrar aqui vai ser a mesma taxa, né? Vai ser a mesma taxa na forma... É, a unidade de medida dela vai ser a mesma. Se o tempo aqui era mês, aquela taxa vai ser mensal. Ó, então, você vai pegar o 9.500, 9.500, esse cara, dá um Enter, pega aquele 7.000, dividir porque era a raiz quinta dele. Então, eu vou dar um Enter, quer dizer, fixei ele aqui na base. Agora, veja, é, se eu, eu vou pegar essa tecla aqui para encontrar a raiz quinta. Ó, eu vou nessa tecla, encontrei isso. 1 né, é, um dividido por 5 vai dar é, 0,20, né? Ó, agora aqui, o que, que eu quero? Agora, quando eu apertar nessa tecla aqui, ó, ele já vai me dar aquele valor é, 1,0. Agora eu vou diminuir 1, né? Então eu tenho esse cara, ó, 1 menos... Eu encontrei esse decimal aqui. Ó. Agora, esse decimal eu tenho que multiplicar por 100. Então eu vou pegar 100, multiplico por ele. Encontrei uma taxa de... 4,84. Gente, o arredondamento é tão muito importante para aquilo que a gente for fazer. Legal? Então, aqui eu penso que vocês não têm dificuldade. Agora, vamos usar, então... O primeiro valor que eu for vou colocar vai ser o, o, o montante. O, perdão, o capital. 7.500. 7.500 é o primeiro cara que eu vou colocar. Eu vou colocar ele como negativo. Se ele é capital, então ele é valor presente. Agora eu vou pegar o próximo, 9.500. O que é esse 9.500? Esse 9.500 aqui é o valor futuro. O que mais que ele me deu? Me deu o tempo que é 5, 5, N. O que que eu vou fazer? Eu vou apertar na teclinha aí Gente, veja de novo o que que esse processador vai fazer, ó. Apertei no I. 4,84. <música>